Tem pessoas que têm uma facilidade maior de interromper os outros e tem pessoas que têm uma facilidade menor. O meu recado vai para quem tem uma facilidade menor. Porque quem tem a facilidade maior continue fazendo o que você está fazendo. Quem tem uma facilidade menor, você pode criar estratégias. Eu sei que às vezes você fica desconfortável em ter que interromper alguém. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você vai precisar interromper. Se você não fica confortável, estabeleça acordos antes. Então, por exemplo, o fulano, se eu perceber que nós estamos perdendo o foco, você me autoriza a te interromper? Estabelece isso antes, porque o combinado não é caro. Então, você estabelece esse acordo, se coloca como nós perdendo o foco. Nós, não você. Entende? Se eu perceber que nós estamos perdendo foco, você me autoriza a te cortar, te interromper a qualquer momento da sessão? Aí eu normalmente faço isso, quando eu vejo que o Couti é daqueles. É muito simples. Você começou a conversar com o Couti. Se você observa que ele é aquele cara muito educado, no sentido de: ele começa a falar. Se você esboça alguma coisa, ele para. E deixa, ele, ele é o sujeito que ele sempre espera você falar para ele começar Eu já sei que esse indivíduo por característica, ele valoriza isso Ele dá importância a isso Um falando de cada vez Então com esse cara, embora eu não tenha dificuldade para interromper Eu interrompo e corto Eu estabeleço para não quebrar a empatia com ele Tem pessoas, vamos imaginar, esse coach sendo coach Ele teria dificuldade de interromper as pessoas Porque não é o padrão dele ele não interromperia, ele não geraria uma interrupção. Então, o que, que ele faz? Estabelece um acordo antes. Estabelece um acordo antes, porque aí você está dando o recado de que você está preocupado com o processo. Agora, vamos lá. Diante de tudo isso, independente de qual seja o perfil, não existe processo de coach sem interrupção. Não existe. Não existe sessão de coach sem interrupção. Por quê? Porque o cara entra num processo de confusão mental. E ele se perde. Às vezes ele é um sujeito estruturado, ele tem um raciocínio lógico, ele tem um raciocínio cadenciado, só que no momento e no calor da emoção da sessão, o cara desembesta a falar e se perde. Então você vai precisar fazer interrupções. Então quem não tem essa habilidade, estabeleça acordos e faça. Não deixe de fazer. A outra coisa é com relação à crença. Não importa o que eu estou fazendo na sessão de coach. Surgiu uma crença, eu enquadro. Eu só não enquadro crença com esse limitador aqui. Tempo. Tem uma hora e vinte de sessão, surgiu uma crença. Não vou mexer com isso agora. Óbvio, não vai dar tempo. Agora, a crença a crença é assim, ela chegou para tudo, trabalha ela. Ah, mas eu estou no meio do SWOT. Dane-se, trabalha ela. eu estou no meio da roda da vida. Trabalha ela. Eu estou no meio... Não interessa o que está no meio. Trabalha a crença. Ponto. Por quê? Porque se ela é limitante, você não vai dar o próximo passo, amigo. É um paredão na sua frente. E é por isso que eu falei ontem e afirmo com todas as letras. Quem não sabe trabalhar a crença, não vai saber fazer coaching. Vai fazer coaching até um certo ponto. E vai se deparar com a crença e não vai evoluir mais. Então, precisa ter clareza de que surgiu a crença, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu vou enquadrar a crença. E eu preciso saber enquadrar ou reenquadrar.